Você sabia que, segundo o IBGE, no Brasil tem cerca de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência? Pois é, nós da TV CIMI viemos acompanhar de perto a Mobility Show Minas, uma exposição de tecnologias e serviços destinados a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou sequelas motoras, idosos e familiares. Quer ver como foi? Então vem com a gente! objetivo da Mobility? É trazer tecnologia assistiva, trazer soluções para a vida e melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência dos outros estados também. Cada região que a gente vai, a gente sente que a gente não muda só a pessoa ou visitante. A gente muda o conceito, o contexto, a região toda. Tecnologia assistiva é uma coisa que parece complicado, mas não é. É só a questão de você querer fazer e que você querer é, fazer da maneira correta. Na verdade, é um pioneirismo trazer essa feira para Minas Gerais, principalmente para Belo Horizonte. Eu acho que a demanda que é muito grande. E eu acho que são pessoas que estão escondidas existe uma invisibilidade dessas pessoas. Então você trazer uma feira como essa, com informações, com conhecimento, com tecnologia assistiva, com palestras, com cadeira de rodas, acessórios de mobilidade e os carros, eu acredito que isso vai ser muito bom, porque traz, abre o universo dessas pessoas que às vezes acham que não tem essas oportunidades. Entre as diversas soluções inovadoras que ajudam a promover a inclusão está o teclado TIX, desenvolvido pelos mineiros da Gerais Tecnologia Assistiva. O TIX é um equipamento que substitui o teclado e mouse para pessoas que não têm coordenação motora fina e ele também provê uma plataforma de inclusão educacional para pessoas que além de ter deficiência motora também têm alguma deficiência intelectual e que precisam de uma ferramenta para ser incluída devidamente na escola. O TIX é um painel que ele é composto de 11 botões sensíveis ao toque e com a combinação desses botões você consegue acessar todas as funções de um teclado convencional e todas as funções do mouse. Então quando a pessoa for escrever, basta ela ver qual que é a letra que ela quer escrever, por exemplo, a letra A, e aqui eu, o próprio painel já informa quais são os dois botões que a pessoa precisa tocar para que essa letra seja escrita. No caso da letra A, eu tenho que tocar no botão azul, seguido do botão amarelo. Então quando eu toco no azul, depois do amarelo, sai a letra A na tela. Então isso aqui já facilita bastante a digitação de uma pessoa que não consegue simplesmente apertar a letra A do computador porque não tem, do teclado convencional porque não tem coordenação motora fina. E todas essas funções, tanto de escrita quanto do mouse, podem ser acessadas sem tocar no painel. Por exemplo, por meio do piscar dos olhos para quem tem uma deficiência mais severa. não piscando os olhos é possível escolher esses botões e fazer as mesmas alter... operações só que sem tocar. Eu falar de tecnologia assistiva significa você dar uma qualidade de vida para as pessoas, porque a tecnologia assistiva não é só para pessoa com deficiência, então você tem um uso, de, por exemplo, de uma tecnologia para várias pessoas, ele não é só para um segmento. E a gente tem que trazer esse, essa conscientização de que todo mundo precisa de ter acesso a esses instrumentos e precisa estar usufruindo disso para a sua qualidade de vida, para poder trabalhar, para poder ir para a escola, para poder se divertir. Já no mercado de automóveis, a legislação brasileira garante que pessoas com deficiência tenham isenção de impostos na hora de adquirir um veículo. E é claro que o assunto foi destaque na Mobility. A pessoa com deficiência, o único que não tem direito à isenção é o surdo. Todas as outras deficiências têm direito à isenção. E o familiar de todos esses deficientes também tem isenção, é. por serem familiares de uma pessoa com deficiência. Então a isenção ela é de IPI na compra de um carro zero quilômetro. Com valor base até 70 mil reais. Ele tem isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA. A carros acima de 70 mil reais, ele só tem a isenção do IPI. O carro que ele compra com todas essas isenções até 70 mil reais, ele pode trocar esse carro a cada quatro anos. O carro que ele compra só com a isenção de IPI acima de 70 mil reais, ele pode trocar a cada dois anos. a acessibilidade não é só andar na rua e um obstáculo. A acessibilidade é realmente você ser quem você é e de poder se representar com suas diferenças. A gente tem soluções das menores até as maiores, então você tem uma gangorra, você se diverte, você pega um equipamento desse, então toda hora é uma descoberta de possibilidades pessoais. A tecnologia assistiva, ela, ela, ela proporciona isso para as pessoas.